Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal E hoje, meus amores, X1 com o grande esperado, né? A galera me cobrava, cobrou bastante contra o BRDZ, grande BRD E hoje vamos ver quem vai sair bem o X1 de AK padrão, sem segredo nenhum Bora pro vídeo, já deixa esse like no começo do vídeo, então valeu Vou dar red aqui, você dá quando você tiver pronto aí Você dá quando você tiver pronto, cara. Valendo? Bora, bora Ó, pior que a já me viu, véi Vídeis, <risos> vídeis. <risos> safado. Ah, mas você não tá afim de um não, velho. vale rushar não, hein. Entendeu? <risos> <risos> <risos> é, <risos> é pica mesmo, hein. <risos> não vale não? <risos> Tem que rush... Tem, 98, Tem que rushar, <risos> mano. <risos> tá roubando, safado. Não pode não. <risos> Nossa. <risos> Nem vi a bala, velho. Ah, <risos> essa aí é, é prefire. Ai, quase, hein, velho. Não não, <risos> Tá ruxando já. Tá de roxar o nariz, velho. Fala quando a pessoa fica sem jogar. Volta melhor, velho. Volta melhor. Olha aí, mano. Só HSzinho. Vai tá um fire. Vai tá um. Vale, <risos> mano. Caralho, foi aí votei, Aí, voltei, aí, voltei. Não, vai ser disputado isso aqui. Eu espero, né? Mano, tá muito na safadeza, velho. Tô nada, velho. Não vale ruxar, cê tá ligado, né? Não, véio? não tô ruxando, não. Pra uma brincadeira com isso aqui. Ah, cê tá tirando, filho. Vamos aí, primo. <risos> não vale ruxar, filho. Tá Mano, ruim, tava na frente a frente com você, velho. E dá o 15 pelo lado, velho. E que que agora? Vou fazer a safadeza, <risos> velho. Ah, ele acordou, mano. Botei pro jogo de vez. Tô vendo, tá forte. Aí eu falei. Nossa! 97, Você mano. ficou escondidinho ali, viu? Que eu fiquei vi. Não fiquei nada, Padrinho. Não fiquei nada. Ah. Para de ruxar, Felps. Na moral, vou te ultar, mano. Tá bom, vou parar. Caralho, mano. Você não aparece, mano? Eu, eu tô correndo no mapa, Padrinho. Tô morrendo no mapa, palinho. Tô procurando eu você, cadê? esse Red Glitch aí, pai. Já marotou, ó. Safado, velho. <tos> Safado demais, velho. Ele passa muito esse mapa, esse, esse mapa aqui é TR, esse mapa é TR. Não, tá gostoso, tá gostoso. Go, go, go. Tá red aí já? Tô, porra. Tá pronto já essa porra? <tos> Nossa! Aí eu tô Nossa, aí foi... Você voltou, hein, palinho. De vez. Aí, ó, se escondei, ó. Não, tô vivão. A galera Mano, me pedia tá x não Lutou, tô velho. Bem. Tu tô do louco, você acha? Sim, Você tá miado já, velho. Nossa, com de vida. Me ferrou. Ah, não. <risos> Me <encherou. risos> ah é demais, Ai. Ai. Não gostei dessa bala nova. É Aí, demais, Aí o que que tá acontecendo, velho? Quase ah, Mano, você passou andando na minha tela, velho. Pai atira correndo. Aí ah, eu abri total, mano. Aí eu joguei mal. Seguei... Oh, louco. <risos> Isso é bom, hein, detalhe, mano. Vai ser no detalhe, primo. Hum, não sei nem da onde eu tomei MissClickStore.com Vendemos e compramos skins de CSGO. Os melhores preços em skins.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 Ah, é. Para de fazer. Oh, muito pouco caiu, velho. Mano, você tá miado, velho. Eu tô morto, mano. Ah, esse Esse X1 tá tenso, mano. <risos> Nossa! Aí, Bom, já garantiu mano, o OT, hein. Já garantiu lá, o OT, mano. mano. Cadê você, BRD? Ai, meu Nossa senhora, essa aí foi mano de balas bonitas, velho. Foi apertado, foi, cara. Mais difícil, cara, que já tive, cara. Mano, mas os rounds que você rushou, você me quebrou, velho. Ah, vi, para, tá que, que que... Ô, oh, oh, teve dois ou três rounds que eu rushei e você me matou, velho, rushando ali na vermelha? Não, é, mas eu não tava contando que você ia rushar mais, mano. Aquele round que <risos> eu na minha frente, eu tomei um susto, velho. Não, não hu... então, foi eu só... Bem. Então, se você for ver bem, vamos tirar esse round aí. Tudo bem, foi disputado, padre. Eu aceito perder pro melhor do Brasil. <risos> eu aceito. Ah, que honra, velho. Que é honra. Isso. Estou invicto ainda, graças a Deus, velho. Se você quiser revanche like, vai ter a revanche. Então pronto. Eu tô quando... de CS e ainda dei, dei sufoco, velho. Bom, então se você quiser revanche, cara, eu aceito. Só você... Então cê... tá, tá marcado já, mano. Se a, rapaziada... Mano, destruiu o like, vai ter essa revanche aí. Eu vou vir mais preparado. Então, mano. É, então eu vou jogar até um DM então antes. que essa aqui eu também não joguei, velho. É isso, velho. É <risos> é Beleza? Valeu, Palinho. Esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito disputado. Eu achei que me perdeu uma hora ali. Ele meteu 3 HS seguidos sem eu clicar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou invicto no X1 então, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Falou.